Olá meus amigos e minhas amigas, olha só o que eu trago para vocês gente, aqui um tanque de manilha gente, aqui o, os rapazes aqui pegaram uma manilha, cavaram um, um buraco aqui, colocaram cimento gente, colocaram o tanque em cima, a manilha em cima e fizeram esse tanque, aqui ele tem uma boia, essa água vai ficar parada, olha o estilapinha lá, quando ele vê a gente ele escorre para o fundo aí ó, olha ó. Eu vou pôr aqui uma, uma raçãozinha, ó, mas vocês estão vendo lá, certo? Olha ó, ó, ó só aqui. Mostrar eles aqui. Legal. Vou pôr aqui um, um pouquinho de ração para ver se eles vêm até a, a superfície. Olha só. Um pouquinho de ração. Vamos esperar um pouquinho. Olha só, eles vêm aí. ó. Comer isso, isso prova que quando as vacas vêm com algum alimento que caia dentro desse tanque, automaticamente esses tilápia já vão consumir para que não venha fermentar dentro desse tanque e sujar a água. Olha só, tilapinha, ok? Então, eles estão fazendo aqui dois trabalhos excelentes de uma só vez. Eles armazenam água para o gado, que aqui é um curral de vacas, leiteira. O gado tem água permanente, água limpa, legal. E ainda cria tilápia dentro desse tanque aqui. Para que esse tilápia? Tilápia aqui, gente... É para ele comer algumas lavas de um mosquito, algumas lavinhas que entrar aqui dentro. Olha só o legal, gente. O gado, quando ele se alimenta, ele vai comer farelo, vai comer um monte de ração, o resíduo, e o gado, ele suja a boca, ok? Então, quando o gado vem beber com a boca suja, o alimento que vem, iria fermentar nessa água já faz esse processo, ele trabalha de, ele faz a limpeza do tanque, o tanque não é muito grande, a manilha não, não é muito grande, mas nós temos aqui umas eu pelo menos eu vi aqui umas 4 a 5 tilápias bem crescidas e algumas pequenininhas, olha só aqui ó, aqui ó a boia, ela baixa aqui, tá cheia ó, ela vaza, olha só então funciona aqui, aqui tem um resisto aqui do outro lado gente, aqui nota-se que tem gado do outro lado também, ok e, esse, e essa manilha aqui, eles colocaram no meio de uma parede. Então ela serve tanto de um lado como de outro. Olha só, dos dois lados. Né? Então olha só o, o trabalho que fizeram aqui, muito legal gente. E estamos por aqui, passando para vocês aqui, mais um, um trabalho legal gente. Isso aqui tudo aqui é um, um raciocínio que a pessoa tem na hora. Para fazer um trabalho, a pessoa tem que pensar, usar um pouco de inteligência ok, então eu achei fantástico estou aqui passeando e mesmo no meu passeio estou trazendo para vocês um conteúdo legal aí gente só espero que vocês gostem dos meus conteúdos, vocês que não conhecem o meu canal se puder se inscrever gente deixar o seu like, a gente agradece muito, forte abraço até o próximo vídeo deixa o seu like aí, compartilhe com amigos e vizinhos, parente, na padaria, no açougue Lala firma. Vamos aí ajudar o canal a crescer. Tchau, ah, gente. Fui!